o feminismo só interessa as mulheres cara, feminismo tem a ver com romper estereótipos que te obrigam a ser de um determinado jeito que você tem um pênis ou uma vagina retrospectiva 2015 parece que todo mundo odiou 2015 2015 só teve problema eu não consigo ver essas coisas primeiro que né, é tem maneira de começar a frase e não terminar, né eu não consigo ver essas coisas desse jeito, o fato de um ano ser ruim não quer dizer que ele não seja bom para a gente, né? é, o ano é ruim porque coisas ruins aconteceram, alguém ficou doente, alguém se separou, né? a pessoa se separou do marido da esposa, teve decepção com um amigos, são coisas ruins que acontecem na vida da gente e já começa por aí. É, a gente sempre olha o mundo por dois aspectos né? O aspecto pessoal O que aconteceu de bom e de ruim comigo E o que aconteceu de bom e de ruim Para o mundo Porque quando acontecem coisas de bo boas para o mundo Acaba sendo bom para mim também E vice-versa Quando acontecem coisas ruins no mundo Acaba sendo bom, é, ruim para mim também Mas aí você pensa assim Ah, essa corrupção toda no Brasil Isso é ruim? Isso incomoda, isso incomoda. É ruim? Francamente, eu acho que é bom. Porque a, a, a gente não tem a corrupção aumentando no Brasil. O que a gente tem no Brasil é uma intolerância cada vez maior à corrupção. Ah, mas eu queria que a Dilma pagasse. Cara, cada um na sua vez. Cada macaco no seu galho. Não, é não é esse o ditado. É, você, a gente tem coisas contra um monte de gente. Não tem provas contra Lula e contra Dilma. Deixa a obsessão de pegar... As pessoas têm muito esse problema. Né? Ah, não adianta nada pegar o cara que assaltou o banco. Eu quero o cara que mandou o cara contratar o cara que contratou o cara que assaltou o banco. Cara, você tem o cara do banco? Você tem o, o sujeito ali que arrombou o banco? Prende o sujeito, gente. Por que, que você não vai prender o sujeito? Por que, que você não vai agir contra aquele sujeito? Porque você vai.. Não, esquece esse. Vamos pegar lá, vamos achar o chefe escondido. Vamos achar o Kaiser Soze. Não tem Kaiser Soze, quer dizer se tem que a fazer você chega nele um dia ou não você vai desbaratando a organização criminosa aos poucos foi bom corrupção né o tópico corrupção em 2015 15. no no mundo como um todo tivemos no cinema muita coisa legal e não é legal assim ah que filme divertido adorei ver esse filme foi Guerra nas Estrelas fuim fuim guerra nas estrelas nunca foi sobre isso e retornou Nesse episódio de Ameaça Fantasma, fiz vídeo sobre isso, vou colocar o link dele aqui, de repente. É, Ameaça Fantasma? Não! Voltou nesse O Despertar da Força a ter a magia que tinha no quarto. Não é porque é meio que repetição do quarto, não, porque é totalmente diferente do quarto. Se você viu alguém dizendo pra, aqui, ah, qual é o pelado, a nova esperança, a pessoa não entendeu o filme. Lamento muito se você acha isso, se você não entendeu o filme, o filme não tem a, quase nada, são... Fatos parecidos contando histórias totalmente diferentes e o, o, o ponto diferente né, é não só em que é, o protagonista é uma mulher, é, como é uma mulher que é protagonista não por se comportar como um homem, que é o caso de muitos papéis femininos de, de protagonistas feminismo feminismo femininos em filmes de ação, é, não só isso, como também a jornada dela é diferente em os pontos é, chave, em comparação com a jornada do herói, do Luke Skywalker, no 4, 5, no, não sabemos do 5, do 6 ainda, né? não sabemos do 8, do 9 ainda, mas totalmente, totalmente diferente da jornada dele no 4. E é uma jornada legal que encaixa uma, na, nova, na cultura que vai surgindo agora no século 21 uma cultura é, diferente. Quer saber? ver lá o vídeo que eu fiz sobre o episódio 8, O Despertar da Força. Né? Tivemos também um papel forte Que infelizmente não vi Um papel forte feminino que mexeu com as coisas No Mad Max Cara, as pessoas não percebem Às vezes que Ah não, o feminismo só interessa as mulheres Cara, feminismo tem a ver Com romper Estereótipos que te obrigam a ser De um determinado jeito que você tem Um pênis ou uma vagina né? Ah, você tem um pênis, você tem que ser assim Você tem uma vagina, você tem que ser assim O feminismo te ajuda a quebrar esse estereótipo se você quiser, se tiver um pênis e gostar de, de, de poesia, de pintar, você pode. Você quer dançar, você pode. Você, as pessoas acham lindo o Billy Elliot, né? é, e é lindo mesmo. Você não precisa ficar se preocupando. Ah, vão achar o que de mim? Eu, sou, eu tenho um pênis, mas eu gosto de é, pintar coelhinho, de, fazer, de escrever livro infantil... É, vamos acabar com essa palhaçada de achar que o gênero físico tem a ver com os teus, as tuas habilidades enfim você entendeu né? então, foi um ano maravilhoso nesse aspecto também né? de filmes pop de obras pop que é, abordam questões muito importantes e boas para a nossa, nossa civilização ainda estou no aspecto geral né? tivemos a COP21 que tudo bem, compromissos, é compromisso você, uh, os compromissos existem nesse, nessa esfera para serem burlados, né? mas eu vou ver se coloque um link para algum artigo sobre uh, a COP21 aqui embaixo, né? é, mas cara, foi um encontro histórico, como foi a Eco 92 no Rio de Janeiro, um dia a gente vai acabar acordando para isso, a gente está tendo um ano ruim também, é, do ponto de vista climático, um calor absurdo no Rio, um frio absurdo em outros lugares, uma temporada de furacões é, cada vez mais rígida nos Estados Unidos, um dia a, a, as pessoas a nós todos, a população, desperta para isso, de tal forma que não vai ter como o, os governos é, não pressionarem as corporações a tomarem as medidas necessárias. Né? Eu só fico a, a, o pé na tecla, o dedo na tecla, repito a tecla, sei lá, a gente precisa de reator de fusão. Eu vejo como uma solução mais viável do que energia eólica, não eliminando energia eólica, energia de maré, energia que seja, né, outras energias limpas e renováveis. Mas eu acho que seria o caminho mais rápido para a gente ter energia e não tem como fugir. A gente precisa de energia para continuar, não, não tem essa ideia de. É, é, ah, vamos fazer o mundo só com fogueirinha, vamos matar 7 bilhões, 7 bilhões de pessoas, deixa 500 milhões aí. 100 milhões aí vivos e vamos fazer um, um mundo lindo na Idade da Pedra. Isso não existe, não acontece, não vai acontecer, não é bom para ninguém. E eu? Enfim, é um, pessoalmente pessoalmente não interessa você, entendeu? A minha, os meus sucessos pessoais né? é, foram, não foram tantos. Pessoalmente, para mim, não foi um ano maravilhoso, mas foi um ano de início de projetos. Mas eu acho que é, essas coisas não são... Não deveria ser importante, a não ser que é, o meu projeto possa ser útil para você em alguma coisa. Aí você até pode. Eu vou colocar link para meu, os pro meus projetos aqui é, é, que eu estou tocando aqui embaixo também na descrição. Mas essa coisa ah, o ano foi ótimo para mim, dane-se. Que o ano foi ótimo para você, ah, o ano foi péssimo para mim, dane-se. Né? O, o foco tem que ser no, na esfera pessoal, tem que ser obviamente em você. Como é que foi o ano para você? Né? É, o que você vai tirar das coisas boas e coisas ruins? Daí que a câmera parou de gravar no finalzinho. Enfim, eu tinha que fazer o vídeo, queria fazer o vídeo, deu à vontade, vi a câmera, peguei, filmei, ficou meio tremido, ficou com um cheado forte do ar-condicionado e milhares de ventiladores ligados aqui em casa porque né motivo de calor intenso no Rio de Janeiro. Mas só para concluir, o que é importante é você fazer o seu bom ano baseado nas coisas que acontecem é, em geral, saber aproveitar as coisas ruins e as coisas boas da melhor forma possível na sua vida, lembrando que as coisas boas muitas vezes nos acomodam e não nos favorecem e as coisas ruins muitas vezes nos favorecem. Se esse não é o primeiro vídeo que você vê aqui do canal, você está curtindo, é, assina aqui, né? aqui eu acho que assina. É, gostou do vídeo, por favor, dá um like, né clica no negocinho para cima. Não gostou? Não um negocinho para baixo, é um direito seu. Mas se você não gostou e quer clicar no um negocinho para baixo, diz aí nos comentários e que seja um bom motivo. Né? Não gostei porque discordo desse ponto e não porque eu sou descabelado que vai pegar mal para você. Né? Bye. Feliz ano novo.